4.937 dólares foi o último pagamento da Irene Jambo, a nossa cliente da F-15D Network, que inclusive é o nosso maior case. Como que ela consegue tirar quase 5 mil dólares por mês utilizando o tráfego vindo do Facebook para um blog dela no Google? Esse é o grande segredo que eu vou te ensinar na nossa aula. Não perca a nossa aula ao vivo, eu vou mostrar para você como a Irene faz isso, mas antes eu vou te mostrar também mais ou menos o trabalho dela. Dá uma olhadinha aqui ó, a Irene ela tem grandes fanpages e uma dessas fanpages é Coisas de Vó, inclusive eu sou um dos administradores. Ela posta coisinhas fofas, né? inclusive se você entrar no Coisas de Vó, tem um videozinho dela falando sobre a F15D Network, tá? A Irene já chegou a tirar 8 mil dólares num único mês, né? Mas no mês de baixa, ela tira 2.500 a 3.000 dólares. No mês médio, até 5.000 dólares. E no mês bom, 8 a 10.000 dólares. É bastante dinheiro. Olha aqui como que ela faz. Primeiro, ela aposta coisinhas de vó e engaja bastante o público dela. E entre uma publicação e outra, ela coloca artigos do blog dela. Olha isso daqui, ó. publicado por Irene Jambo. Chás que tiram a fome. Quando você clica aqui, vai para um blog dela, que é um blog, inclusive, da F15D, que é a nossa network, tá? E aqui você já é impactado como Google Adsense. Aí, aqui tem o um artigo, mais Google Adsense. O nosso site, o nosso blog, ele é automático, você gera ele rapidamente, você tem uma velocidade de 100 barra 100, tanto no mobile quanto no, no teu computador, tá? Velocidade do Google. E, e é isso aqui, e ela cita a fonte da onde ela pegou essa matéria. Olha que legal, só fazendo isso daqui, hoje Hoje é um domingo, é 13h24, deixa eu atualizar aqui, 13h24, vamos ver quanto que ela já fez de Google AdSense. Tava em torno de 66 dólares, ó, 66,57, é em dólar, gente. Ontem ela fez 161 dólares, porque foi um sábado, nós estamos até num feriado prolongado aí, de 2017 tá não foi muito bom nos últimos sete dias. Ela fez 1.267 dólares. Esse mês provavelmente ela passe de cinco mil dólares. Muito fácil. O mês passado, 4.937 dólares. Só para vocês terem noção de que dá para trabalhar trazendo tráfego do Facebook para o Google e monetizar em dólar, e é isso que eu vou te ensinar nessa aula exclusiva. Não perca essa aula, inscreva-se aqui abaixo e nos vemos lá. Olha, se você realmente quer montar um negócio utilizando a tua fanpage, criando um blog e usando a plataforma F15D, ó, rapidamente, essa é a nossa plataforma. Você cria o teu blog com um clique. Tá aqui, ó. Você clicou aqui no agendador, você já Cria a tua fanpage, você faz a tua fanpage crescer, você clica no blog, você cria o teu blog, tá? O nosso alcance hoje é de 41 milhões de pessoas num único dia. Você vai aprender a usar esse alcance para levar pessoas para o teu blog e também fazer a tua fanpage crescer. Ó, 6 milhões de pessoas falando sobre nós aqui na F15D, só hoje, num domingo, tá? Então, fica de olho, assiste essa aula, se inscreva, que você vai aprender o caminho das pedras e eu tenho certeza que você vai passar a monetizar aí com a sua fanpage e o seu blog. Vem com a gente, valeu!